E se existisse uma técnica que fizesse com que seus clientes implorassem para fechar negócio com você? E se essa mesma técnica, em segundos, transformasse um cliente cheio de dúvidas e objeções em alguém que confia 100% em você? Hoje, você vai aprender a usar PNL, uma técnica que te permite se tornar um mestre da persuasão. Nesse vídeo, você vai descobrir como usar uma técnica muito simples, mas que aumenta exponencialmente a sua capacidade de influenciar o seu cliente. Ah, importante, fica até o final que eu quero te mostrar uma habilidade que você pode desenvolver que vai te permitir colocar mais dinheiro no bolso. O que, que acontece? Programação linguística é uma técnica desenvolvida na década de 70 que te permite melhorar a capacidade de influenciar pessoas, se comunicar e também como influenciar o seu comportamento. O ponto central do PNL é a compreensão da crença, que nada mais é do que algo que você acredita e que não necessariamente é verdade. Por exemplo, se você passou por uma rua que você foi assaltado, toda vez que você passa por um lugar mais escuro ou semelhante àquele lugar, você naturalmente fica com medo, independente de estar numa situação de perigo ou não. A partir do momento que você entende como as crenças das pessoas funcionam e a maneira como o cérebro absorve e processa informação, você amplia a sua capacidade de influenciar, mudar padrão de comportamento e, por consequência, sendo muito mais persuasivo. Agora é importante, assim como o PNL pode transformar a sua capacidade de convencer estranhos em clientes, se você estudar mais, você vai ter mais resultado. E quer ver uma dica importante? Eu sei que a gente tem que ter disciplina para estudar, mas se você se inscrever no canal e marcar no sininho, toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ser avisado de primeiro Isso vai te forçar a estar se desenvolvendo mais e, por consequência, colocando mais dinheiro no bolso. Então, se você ainda não se inscreve, se inscreve agora e aproveita e deixa sua curtida. Assim, você me mostra que esse conteúdo está te ajudando a ganhar mais dinheiro. Os autores do método Richard Blinder e John Griden perceberam que, uma vez que você entenda esse padrão de comportamento, ou seja, essas crenças, você amplia a tua capacidade de se comunicar e transferir informação e de influenciar o comportamento das pessoas e é justamente sobre isso que eu quero te mostrar dentro desse vídeo te dando exatamente as armas que vão te permitir influenciar mais os seus potenciais clientes de maneira resumida aplicando isso você vai conseguir influenciar muito mais os seus clientes fazendo com que você tire medo objeção, insegurança e, por consequência, ele vai te perceber como alguém que ele confia muito ou até mesmo aquele amigo de infância que ele já não vê há muito tempo. O primeiro ponto para a gente ampliar a capacidade de influência é eu entender como funciona o sistema límbico e o hipotálamo. Eu sei que pode parecer palavras um pouquinho complexas, mas nada mais é do que a região do teu cérebro responsável pelas suas emoções. E o hipotálamo é onde, basicamente, os hormônios que reproduzem a tristeza, a felicidade, a euforia a ira são produzidos. Quando você está atendendo um cliente e ele chega um pouco mais fechado ou inseguro ou até mesmo te responde de maneira muito objetiva, sem falar exatamente o que está acontecendo, provavelmente existe uma emoção associada a esse comportamento. Tem uma chance dele achar que você está querendo enganar ele ou ele está inseguro ou até mesmo ele está se sentindo desconfortável dentro dessa reunião. O que você precisa fazer? Identificar o padrão, pensar uma estratégia para influenciar e mudar o estado dele. Teve uma vez que eu estava participando de uma reunião de vendas com uma das vendedoras do meu time e eu percebi que duas pessoas na reunião estavam hiper abertas, querendo entender como a gente fazia e como a gente poderia ajudar. E a terceira pessoa, que era o CEO e a pessoa que tomava a decisão, braço cruzado, expressão de estar irritado, estava muito claro que ele não queria estar naquela reunião. Quando um vendedor não lê esse comportamento e interpreta, naturalmente você vai direto para o processo comercial. Só que se eu fosse para o processo comercial, ele estava completamente fechado. A expressão corporal mostrava que emocionalmente ele não estava aberto nem para prestar atenção no que eu estava falando e nem tampouco queria estar naquela reunião. No lugar de eu ir para uma estratégia de vendas e começar a fazer perguntas, eu foquei nesse CEO e comecei a tentar trazer ele para a reunião. Inicialmente eu percebi que ele não estava... Zero interessado no que eu estava falando. Só que conforme eu comecei a fazer a brincadeira, me aproximei dele, fiz rapó, citei outros elementos que a gente tinha de amigos em comum, ele aos poucos foi descruzando o braço, se tornando um pouco mais aberto, até que finalmente ele riu. Dali para frente eu sabia que a venda estava fechada. Nesse ponto, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, interpretar o teu cliente. Como ele está se comportando? Que resposta ele está te dando? Ele está aberto ou ele está fechado? Se por acaso ele estiver fechado, a gente usa uma primeira técnica de PNL que vai te ajudar a ser muito mais Eficiente. O PNL tem um conceito chamado raport, que é o que? Aproximação. O raport nada mais é do que você achar algo em comum ou conseguir quebrar o gelo, passando de forma subconsciente para a cabeça do teu cliente a mensagem. Essa pessoa que está na minha frente é alguém que eu posso confiar. Uma técnica como essa vai te permitir pegar um cliente que não vai deixar você influenciar dele, quebrar as defesas que ele tem e, a partir desse momento, começar sim a seguir um processo. De vendas consultivo. Outro ponto é o seguinte: a tua motivação e até mesmo as tuas emoções também são influenciados pelo teu ambiente externo. Pensa no seguinte: dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo agora. Que sentimento você sente? Comenta aqui embaixo. Talvez você tenha colocado felicidade, talvez tenha colocado nostalgia, talvez tenha colocado alegria. Não importa essa imagem, ela não tem significado nenhum. Quem está colocando o significado é a tua percepção. Agora imagina o seguinte: você entra numa loja e é atendido por um vendedor que está extremamente mal-humorado, com o rosto fechado, você faz uma pergunta para ele e ele aponta a direção de onde estão as camisas brancas. Qual é a chance de você comprar e de você ficar feliz com esse atendimento? Agora vamos para um segundo exemplo. Você entra numa loja, o vendedor já está sorrindo. Ele se aproxima de você e te dá boas-vindas. Ele fala que ele está ali para te ajudar. Ele pergunta se você quer um café ou até mesmo uma cervejinha. E fala, olha, estamos com peças promocionais naquele pedaço ali da loja que é exatamente o que você está procurando. Você concorda que a felicidade dele vai te contagiar? E a maneira como ele está te atendendo influencia muito mais a tua capacidade de comprar e tomar uma decisão de compra do que no primeiro exemplo? O que, que acontece? Tudo são estados. A maneira como você reage ao que está acontecendo na tua vida e até mesmo no teu dia vai influenciar o quanto você consegue persuadir e converter um curioso em um cliente. Quando você entende como as suas emoções funcionam, você pode usar isso a seu favor. Exatamente igual o exemplo da imagem do circo, que talvez tenha te trazido um pouco mais de felicidade, para que você consiga ter mais eficiência em vendas, você precisa ativar as emoções certas. Eu sei que tem conta para pagar, tem esposa, tem é, toda a pressão dentro do trabalho, a própria meta, que acaba te roubando energia, mas se você não ativar a emoção certa para atender o seu cliente, a chance de você não ter efetividade na sua comunicação é muito grande. Existe uma história de um certo cientista, que fez um experimento da seguinte maneira. Antes de servir ração para o cachorro, ele sempre tocava um sino. Então, ele pegava os cachorros, tocava um sino e em seguida ele servia a ração. Depois de um tempo, ele condicionou a cabeça do cachorro de tal maneira que só de tocar o sino, os cachorros já começavam a salivar. Esse conceito dentro da PNL é chamado de ancoragem. E o que você consegue fazer? Você consegue buscar uma lembrança passada para te levar para o mesmo estado. Então, por exemplo, quando você ia para casa da sua avó, a sua avó fazia um bolo de laranja e você sentia aquele cheiro. E toda vez que você sente cheiro de bolo de laranja, você lembra da sua avó. Essa é uma âncora que está instalada no teu subconsciente que traz essa memória. O que você pode fazer para levar a tua emoção para um nível mais alto? Você pode lembrar de uma música que te empolga, você pode lembrar de um momento importante da tua vida, como quando você se formou, ou quando você se casou, ou quando teu filho nasceu ou você pode simplesmente criar uma programação onde você associa algum momento ou algum evento a uma emoção positiva antes de você entrar numa reunião, antes de você atender um cliente, se leva para esse padrão mental, você vai se comunicar de maneira muito mais eficiente, agora falando de comunicação, que é um ponto que a PNL bate muito, o que você tem que entender? a maior parcela da tua capacidade de influência está no que você fala, é muito mais forte o tom de voz que você usa e a tua linguagem corporal, novamente e voltamos ao ponto da tua emoção. Se você está com energia baixa, desmotivado, com medo ou inseguro, você vai transparecer isso para o seu cliente. Agora, se você coloca num estado de poder, onde você está empolgado, onde você está com energia e entende que isso te leva para um novo nível, você vai converter muito mais. Assim que eu comecei a atuar em vendas, eu tinha muita insegurança quando eu ia principalmente para um grande cliente. Então, na Growth, eu já vendi para oito das dez maiores empresas de tecnologia. E toda vez que eu chegava na frente de um diretor de vendas, que era um cara que tinha estudado internacionalmente, que tinha muita propriedade, eu tinha um desafio de conseguir me posicionar como autoridade. Por consequência, eu entrava inseguro e acabava não vendendo. O que, que eu fazia? Eu lembrava de um momento bem específico, de uma prova que eu tirei uma nota muito alta dentro da faculdade. Quando eu executei essa prova e, e, e recebi o resultado final dela, eu me senti como sendo cara alguém que de fato tinha propriedade sobre o tema. Que, que eu fiz. Eu lembro que nessa época eu gostava muito de ouvir uma banda bem específica que é o Red e Machine e tinha uma música em especial que me jogava para o mesmo estado daquele momento quando eu recebi o resultado da prova. Toda vez que eu ia para uma reunião importante, na recepção eu botava meu fone de ouvido, botava no último volume essa mesma música e eu lembrava do resultado que eu tinha tirado naquela prova. Isso aumentava a minha autoestima, mostrava que eu tinha propriedade e me fazia entrar na reunião com outro comportamento. O que, que você faz no teu dia a dia? Velho, sempre leva a tua energia e a tua lembrança para o momento que você teve resultado. Isso vai te fazer transparecer uma pessoa mais autoconfiante, por consequência, com maior capacidade de influência, fazendo com que você tire mais receita e bata a meta com mais facilidade. Me conta uma coisa, você já usou PNL alguma vez na sua vida? Você já conseguiu usar parte dessas técnicas? Importante, combinar técnicas de programação neurolinguística com metodologia de venda consultiva te faz vender muito. Aqui tem um vídeo sobre isso e vamos para o comentário.